Primeiro livro de Enoque. Anjos vão para medir o paraíso, o julgamento dos justos pelo eleito, o louvor do eleito e de Deus. Capítulo 61. 1. Naqueles dias eu vi que longos cordões foram dados àqueles anjos, os quais tomaram suas asas e fugiram em direção ao norte. 2. Eu perguntei ao anjo, dizendo, para onde eles levaram aqueles longos cordões e para onde se foram? 3. Ele disse, eles foram medir. 4. O anjo, o qual continuava comigo, disse, estas são as medidas dos justos e cordas serão trazidas para que eles possam confiar no nome do Senhor Deus para sempre e sempre. 5. O eleito começará a habitar com o eleito. 6. Estas são as medidas que serão dadas pela fé, as quais fortalecerão as palavras de retidão. 7. Estas medidas revelarão todos os segredos nas profundezas da terra. 8. E acontecerá que aqueles que foram destruídos no deserto e os que foram devorados pelos peixes do mar e pelas bestas do campo, retornarão e confiarão no dia do eleito, pois ninguém perecerá na presença do Senhor Deus, nem ninguém será capaz de perecer. 9. Então eles receberam um mandamento, todos os quais estavam nos céus acima, para quem foi dado um poder combinado, voz e esplendor, semelhante ao fogo. 10. E primeiro, com suas vozes eles abençoaram-no, exaltaram-no, glorificaram-no com sabedoria e atribuíram a ele sabedoria com a palavra e com o sopro da vida. 11. Então o Senhor Deus assentado sobre o trono de sua glória, e o eleito, 12 o qual julgará todas as obras do santo acima no céu, e numa balança ele pesará suas ações. 13. E quando ele levantar seu semblante para julgar seus caminhos secretos na palavra do nome do Senhor Deus, e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus. 14. Eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão, e orarão em nome do Senhor Deus. 15. Ele chamará a todo o poder dos céus, a todo o santo acima, e ao poder de Deus. 16. O querubim, o serafim, o ofani, todos os anjos de poder e todos os anjos de principados, a saber, do eleito, e as demais forças existentes sobre a terra e sobre o mar naquele dia. 17. E levarão suas vozes unidas abençoarão, glorificarão, orarão, e exaltarão com o Espírito da fé, com o Espírito da sabedoria e da paciência, com o Espírito da misericórdia, com o Espírito do julgamento e da paz, e com o Espírito da benevolência. Todos dirão com vozes unidas. 18. Abençoado é Ele, e o nome do Senhor Deus será abençoado para sempre e sempre. Todos, os quais não dormem, o abençoarão acima no céu. 19. Todo santo no céu abençoará. Todo eleito que habita no jardim da vida e todo espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar, e orar em seu santo nome e em todo homem mortal, mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre e sempre. 20. Pois grande é a misericórdia do Senhor Deus, longânimo ele é. E todas as suas obras, todo o seu poder, grandes são as coisas que ele tem feito, ter revelado aos santos e eleitos, em nome do Senhor Deus. Julgamento dos reis e dos poderosos e a bem-aventurança dos justos. CAPÍTULO 62 1. Então o Senhor ordenou os reis, os príncipes, os exaltados e aqueles que habitam na terra dizendo, abri vossos olhos, e elevai vossas buzinas, se sóis capazes de compreender o Messias. 2. O Senhor Deus assentou-se sobre o trono de sua glória. 3. E o espírito de retidão foi colocado sobre ele. 4. A palavra de sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos, os quais perecerão na sua presença. 5. Naquele dia todos os reis, os príncipes, os exaltados e todos os que possuem a terra se colocarão em pé, verão e perceberão aquele que está assentado no trono da sua glória, que diante dele os santos serão julgados em retidão, 6. E que nada que será falado diante dele, será falado em vão. 7. Inquietação virá sobre eles, como sobre uma mulher em trabalho de parto, cujo labor é severo, quando seu filho vem à boca do ventre e ela encontra-se em dificuldade de dar à luz. 8. Uma porção deles olhará para a outra. Eles ficarão atônitos e baixarão seu semblante, 9 a aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de glória. 10. Então os reis, os príncipes e todos os que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho. Pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. 11. Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. 12. Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele, e o adorarão. 13. Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem e orarão a ele e implorarão por misericórdia. 14. Então o Senhor Deus se apressará em expeli los da sua presença. 15. Suas faces ficarão cheias de confusão e suas faces se cobrirão de escuridão. 16. Os anjos os tomarão para castigo, aquela vingança poderá ser infligida naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos. 17. E eles se tornarão como um exemplo aos santos aos seus eleitos. 18. Através deles estes serão feitos jubilosos, pois a ira do Senhor Deus descansará sobre eles. 19. Então a espada do Senhor Deus se embebedará com seu sangue, mas os santos e eleitos serão salvos naquele dia. A face dos pecadores e dos mundanos daquele tempo em diante eles não verão. 20. O Senhor Deus permanecerá sobre eles. 21. E com este Filho do Homem eles habitarão, comerão, deitarão e levantarão, para sempre e sempre. 22. Os santos e eleitos têm se levantado da terra. 23. Têm deixado de deprimir seus semblantes e terão sido vestidos com a vestimenta da vida. 24. Aqueles vestidos da vida estão com o Senhor Deus, em cuja presença suas vestimentas não envelhecerão nem será diminuída a sua glória. O arrependimento inútil dos reis e os poderosos. Capítulo 63 1. Naqueles dias os reis que possuíram a terra serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que eles lhe sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo, e para que eles prostrem-se diante dele e adorem o Senhor Deus, confessando seus pecados diante dele. 2. Eles abençoarão e glorificarão o Senhor Deus dizendo... Abençoado é o Senhor Deus, o Senhor dos Reis, o Senhor Deus, o Senhor dos Ricos, o Senhor da Glória, e o Senhor da Sabedoria. 3. Ele iluminará toda coisa secreta. 4. Seu poder é de geração a geração e sua glória para sempre e sempre. 5. Profundos são todos os seus segredos incontáveis, sua retidão não pode ser calculada. 6. Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Senhor dos Reis o qual é rei sobre todas as coisas. 7. Eles também dirão, quem nos tem permitido ficar para glorificar, louvar, abençoar, e confessar na presença da sua glória? 8. E agora pequeno é o repouso que nós desejamos, mas nós não o encontramos, nós rejeitamos e não o possuímos. Luz passou diante de nós e escuridão tem coberto nossos tronos para sempre. 9. Pois nós não confessamos diante dele, não temos glorificado o nome do Senhor dos Reis, não temos glorificado o Senhor em todas as suas obras, mas temos confiado no cetro do nosso próprio domínio e da nossa glória. 10. Naquele dia do nosso sofrimento e da nossa angústia ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. 11. Confessamos que Nosso Senhor é fiel em todas as Suas obras, em todos os Seus julgamentos e em Sua retidão. 12. Em Seus julgamentos Ele não paga nem respeito a pessoas, e nós devemos apartar-nos de Sua presença por causa de nossos maus atos. 13. Todos os nossos pecados são verdadeiramente sem número. 14. Então eles dirão a si mesmos, nossas almas estão saciadas com os instrumentos de crime. 15. Mas que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno. 16. Daí em diante seus semblantes se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos e diante do qual a espada permanecerá expelindo-os. 17. Assim diz o Senhor Deus. Este decreto e o julgamento será contra os príncipes, os reis, os exaltados, e aqueles que possuem a terra, na presença do Senhor Deus. Visão dos anjos caídos no lugar de castigo. CAPÍTULO 64 1. Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. 2. Ouvi a voz de um anjo, dizendo... Estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens para cometerem de pecado. Enoque prediz a Noé do dilúvio e sua própria preservação. CAPÍTULO 65 1. Naqueles dias Noé viu que a terra inclinou-se, e que destruição aproximava-se. 2. Então ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. 3. E Noé clamou como uma amarga voz, ouvi-me, ouvi-me, ouvi-me, três vezes. 4. E ele disse, diz-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. 5. Depois disso houve uma grande perturbação na terra e uma voz foi ouvida desde o céu. 6. Eu caí sobre minha face, então meu bisavô Inoc veio e colocou-se ao meu lado. 7. Ele disse-me, por que clamas a mim com um amargo clamor e lamentação? 8. Um mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra para que eles sejam destruídos, pois eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos demônios e todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. 9. Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra e como na terra a gota metálica existe, pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. 10. Há um anjo colocado sobre ela, e o anjo luta para prevalecer. 11. Depois disso meu bisavô Inó agarrou-me com sua mão, levantando-me e disse-me. 12. Vai, pois eu pedi ao Senhor Deus a respeito desta perturbação da terra o qual respondeu, 13. Por conta da impiedade deles seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. 14. Com respeito às luas eles inquiriram, e tem conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela, e que esses não terão lugar de refúgio para sempre. 15. Eles descobriram segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados, mas não você, meu filho. 16. O Senhor Deus sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação do descobrimento de segredos. 17. Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. 18. Ele estabelecerá tua semente em retidão com domínio e grande glória, e da tua semente se espalhará retidão, e homens santos sem número para sempre.